Esse ano, diferente dos anteriores, os avanços foram demonstrados através do boletim epidemiológico, onde, com o aumento e ampliação da testagem, chegando a mais de 10 milhões de pessoas, de pessoas testadas por HIV é, através de testagem rápida e outras tantas através dos meios tradicionais, o que se observou foi uma maior detecção de casos de HIV, infecção, e com isso essas pessoas entraram em tratamento. E como consequência, era o grande objetivo desejado pelo Ministério da Saúde, é a redução da taxa de decepção de AIDS-doença e, consequentemente, uma redução da mortalidade adicionalmente a qualidade do pré-natal foi reconhecida nesse dia mundial de luta contra a AIDS com a certificação do município de Curitiba o primeiro município a eliminar a transmissão vertical do HIV comprovadamente e com isso hoje no dia mundial de luta contra a AIDS Curitiba dá um exemplo um exemplo para o resto do Brasil dizendo que é possível sim ter uma geração de crianças livres da infecção pelo HIV.